E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Calor tá de volta, temperaturas elevadas. Interior, hoje muito quente, 36 graus em algumas regiões, no litoral 28 a 30 graus, abafa a tarde principalmente, muitas nuvens de vez em quando, sol e à tarde condições para chuvas e trovoadas, tem uma área de baixa pressão atmosférica sobre o continente, ela colabora para manter maior quantidade de nuvens durante as tardes quando o aquecimento vem e provocam aquelas chuvas mais próprias ao calor, ao verão, Embora ele ainda não esteja na estação, verão não chegou ainda, chega só dia 22 de dezembro, o clima já vai sendo de verão a partir de agora. Muito bom para muita gente. Fim de semana aproveitável. Pelas manhãs, à tarde, chuvas e trovoadas isoladas. Um abraço a todos. O